gravando. Oi, estamos gravando, agora mais um episódio do Bom Dia a Jogada com a Priscila Monteiro. O tema hoje é outro tema super quente, explosivo aí para essa realidade da epidemia do coronavírus. É, a gente vai conversar com uma pessoa que é uma historiadora, que tem uma empresa de turismo há mais de 10 anos na, na capital do estado do Rio e que tem muita história é, sobre sobre as várias é, vezes onde essa cidade, que foi a capital da república, que foi a capital do império e, e também uma das maiores cidades do mundo, né? É, lidou com, esse, com desafios como esse, né? Na saúde pública. E, e que se transformaram em questões de, de política social, de política municipal, né? de, de, de questões bem complexas. Né? Então, Priscila, é, como, como você imagina assim, é, a, a, é, essa, essa visualização paralela entre o, as, as epidemias que já aconteceram no Rio de Janeiro e o coronavírus hoje, assim, qual você entende ou identificaria como a mais parecida é, com o corona e por quê? Olha, é, bom, olá a todos, né? Que tá, estão acompanhando a gente aqui no canal. E é, é realmente um assunto bem complexo, porque o Rio de Janeiro é, já foi conhecido realmente como uma cidade da morte, né? É o túmulo dos estrangeiros, esse fenômeno citado no início do século XX, na Primeira República, que acaba sendo um contraponto de toda a estética colocada de uma Belle Époque com uma abertura de duas muito e tudo. Mas a gente tem uma realidade, é que essa população mais pobre, os cortiços não desapareceu, ela não deixou de existir, ela não se integrou. Então, elas vão estar se acumulando em outros cortiços mais afastados ou no alto dos muros. E em todas as epidemias anteriores, é, por mais que elas tenham chegado muitas vezes pelo porto, é, pelos navios, pelos estrangeiros, a população que mais foi afetada foi essa população mais pobre. Né? Essa população que era carente de uma alimentação adequada, que não tinha a salubridade ideal, nem os recursos como acesso à água é, no, no seu território de ocupação. Né? Esses recursos eram escassos. E, e esse fenômeno a gente vai ter duas epidemias, ao todo no início do século XX, até aí vamos botar em 1920, esses 20 primeiros anos, a gente tem 15 epidemias assolando do Rio de Janeiro. Tá? Então, uma coisa assim bem drástica, que aos poucos elas foram sendo erradicadas. Sarampo, Coqueluche, é... mas as duas que eu acredito que são mais parecidas com o Covid. A gente tem a primeira que é a varíola que também é, a gente estima que no século XX tenha matado aproximadamente de 300 a 500 milhões de pessoas no mundo. A varíola só foi erradicada na década de 70, é, depois de uma grande ação da OMS, fazendo uma campanha internacional de vacinação. Então, a gente sendo mais rígida nas leis sanitárias em relação ao deslocamento, viagem, né? E também a questão da gripe espanhola em 1918, que não nasceu na Espanha, mas acabou ficando com esse nome por conta é, da Espanha ser um, um, um país neutro é, durante a Primeira Guerra Mundial. Então, enquanto Inglaterra, França, inclusive ao é local que se acredita ser o nascimento aí dessa gripe espanhola, dessa gripe de 1918, estavam na guerra e não podiam noticiar os jornais estavam proibidos, sofriam censura por conta do estado de guerra. Não podiam noticiar dessas dessas doenças. A gente vê a Espanha livre para poder fazer notícias e alertar a todos dessa pandemia. E também é, foi uma doença que rompeu barreiras sociais. O rei espanhol, o Afonso XIII, ele chegou até também. Uhum. Ele foi uma das vítimas da gripe espanhola. Ah, e foi então são as duas que... mais... Foi essa gripe que matou um presidente né, recém-eleito? Exatamente. O presidente Rodrigues Alves, que foi eleito em 1902 e 1906, que vai fazer toda a questão do combate à, à varíola né epidemias que tinham no Rio de Janeiro, como febre amarela, peste tribônica. O próprio Rodrigues Alves já tinha perdido uma filha para a febre amarela. Ele vai ser uma vítima da gripe espanhola. Ele, vai ser, ele é o primeiro presidente reeleito do Brasil. Ele foi reeleito em 1918, mas ele não chega a assumir a presidência, tomar posse, apesar de ser diplomado, porque ele é uma das vítimas da gripe espanhola. Para você ter uma ideia, a gente estima que a população do Rio de Janeiro, em 1918, era de 700 mil pessoas e metade da população teve a gripe, onde 15 mil pessoas foram mortas. Então, é, é, são números muito expressivos para uma cidade daquela época e, e, e que tinha realmente era uma grande referência já no cenário nacional, por ser a capital, mas vamos parar para pensar uhum. que esse efeito hoje pode ser muito maior, porque só a nossa capital tem 6 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas estão nas comunidades, estão nas favelas então, só para que a gente possa entender como pode ser escalonável e gerar um cenário muito pior do que a gente viu nas epidemias anteriores. Uhum. É, pelo, pelo, pelo seu relato, então, e é, por, por esse histórico, é, parece, a princípio, que, que já passaram epidemias assim, muito mais devastadoras né, na história, né, na, na por esses grandes centros urbanos ao longo da história, né, que a questão sanitária é, já foi uma, uma questão, assim, é, crucial, né, uma questão, uma, uma questão crítica para o desenvolvimento da cidade, né, porque, como você disse, foi a cidade da morte, né, e... Uh -huh agora sim é, em algum em algum caso por curiosidade assim não não questionando o isolamento essas medidas assim mas em, em algum desses casos houve um, um uma resposta a essas epidemias que começava pelo isolamento social por, por uma, um tipo de quarentena esse vamos dizer assim essa prisão domiciliar que a gente está hoje se sentindo um, um certa forma né? nesses dois casos houve isso. Nos dois casos houve isso. É, durante a, a, a epidemia de varíola e também durante a gripe espanhola, um dos primeiros fenômenos foi o fechamento de escola e comércio. Então, é, as uhum. escolas foram sendo fechadas, o comércio foi sendo fechado, as viagens, os portos foram sendo fechados, também proibindo as viagens. Então, é o isolamento social foi utilizado como é, a primeira ação do governo e a mais... A gente não tinha nem leitos para dar suporte a essa quantidade de doentes todos, muito menos sepulturas. Né? Tinham casos durante a gripe espanhola que os corpos iam sendo colocados nas portas das casas e ficavam dias ali porque é, precisava se livrar da contaminação e você não tinha esse, esse funerário que pudesse dar conta de tantas mortes ao mesmo tempo no ápice uhum. da doença. Então, é, esse enclausuramento das pessoas nas suas residências, nas suas casas e o fechamento de instituições por decretos do governo foram ações tomadas em, em ambos os casos. No caso uhum. da, da varíola, como foi desenvolvida uma vacina, né? A vacinação compulsória, a vacinação obrigatória foi uma medida tomada pelo Oswaldo Cruz inicialmente é interessante que em cada uma dessas epidemias a gente tem dois grandes nomes é, é, de combate a epidemias, erradicação de doenças e de melhorias é, na saúde pública brasileira, que no primeiro é o Oswaldo Cruz e o segundo caso é o Carlos chaves uhum. São nomes que a gente vê em ruas, prédios, instituições a gente não entende a importância desses homens, né? Então, é, no caso, Oswaldo Cruz, ele não se preocupava muito com o bem-estar, é, é, vamos dizer assim, não bem-estar, desculpa, o direito desse, dessa população, até mesmo os positivistas que acreditavam que a população tinha deveres e não direitos, é, ficaram preocupados com, com os direitos desse povo na, na vacinação obrigatória, porque... Quando foi feita a lei da vacinação obrigatória, a primeira coisa que foi acionada, além dos agentes de saúde, foi a força policial, que já era muito conhecida pela sua truculência. Né? Então, aquilo, eu, não sou um pai de, eu sou um pai de família que vou sair para trabalhar, minha mulher e meus filhos vão estar em casa e vai vir um homem com arma, é, que são conhecidos por serem truculentos, levantar as saias dela para vacinar. E quem é que controlaria esse abuso, né? caso houvesse? então existe toda uma questão moral também do período de uma péssima imagem é, das forças policiais que fez com que intelectuais é, que não acreditavam, Rui Barbosa não conseguia acreditar, não conseguia entender como a doença no sangue de um animal aplicada no meu corpo ia me prevenir de ter a doença. numa cidade que está sendo retomada que é o Botafogo de Passos que é essa cidade urbanizada pelo poder dos alvos a partir do seu corpo, cara, isso parece um grande plano, teórico teoria da conspiração, né? Para matar os mais pobres primeiros para poder ficar mais fácil para destruir os cortiços e fazer essa reforma urbana. Uhum. E isso vai ser utilizado como discurso político uhum. de muitos monarquistas que queriam voltar para o cenário político. Nossa. Cara, nada diferente do que a gente está vendo hoje em dia. Né? É, realmente. é, realmente. Onde as pessoas falam que o Covid foi criado em laboratório pela China, que quer fazer a dominação da economia mundial, não sei o que, cara, sabe? É, é, isso é muito louco. Então, é, é mas, realmente, a lei teve que ser revogada, porque mais de 3 mil pessoas foram para as ruas para fazer o que a gente vai conhecer historicamente como revolta da vacina. Mês de novembro ao mês que tudo isso aconteceu, entre o dia 10 e 16 de novembro, Muitas pessoas morreram, a gente tinha aí dessas três mil pessoas, é, quase 500 pessoas tenham morrido nas ruas e mais 496 foram presas e foram deportadas para o Acre. Quer dizer, é, mais 496 pessoas morreram, literalmente, essas pessoas não foram encontradas depois, é, não foram só pessoas que participaram é, da revolta da vacina, foram então encaminhadas para esse no Acre. Aquela coisa, né? Todos os indesejáveis foram inclusos nesse processo, como moradores de rua, prostitutas, e então é um, um, um caso que a gente precisa tomar cuidado, porque a gente está chegando a um ponto do um isolamento, o fato de ele não ser obedecido, que a força policial está sendo utilizada. Uhum. E quanto mais passa esse tempo, menos as pessoas entendem, porque, né, existe essa galera que diz que é uma gripezinha, não é nada, que não sei o que... Eu, eu acho assim, eu não gosto dos extremos, né? Nem da banalização e nem do radicalismo. Então, eu acho que a gente pode, sim, ter medidas racionais, precisam ter campanhas educativas. A quarentena é importante, sim. Mas se chegar a um ponto que a gente vai usar uma força policial, que a pessoa vai ser morta pela essa força policial, ou, tipo, é melhor ter convite porque na Covid tem chance de sobreviver. É. Né? Nesse... Então, você tem que tomar muito cuidado com essas ações para a gente não continuar repetindo os erros do passado e entender, a própria população começa a perceber com um avança a doença, que não é uma besteira, né? Que não. não é. A gente começa a ter pessoas próximas a gente contraíram a doença. Eu já conheço duas pessoas que contraíram. Não uhum. tive contato próximo com elas, são pessoas que eu conheço que moram em outros estados, inclusive. Mas, sim, eu conheço pessoas que tiveram Covid. Então, cada vez mais eu vou tomar cuidado é... Nesse meu deslocamento, a gente passa a ter consciência, opa, está mais próximo de mim do que eu imaginei. Uhum. Então, vamos, vou, vou tomar aí um maior cuidado. Então, é, é, é só para que a gente possa entender que, sim, a gente tem exemplos no passado que são bem próximos do que a gente está percebendo é, hoje da nossa realidade e que a gente tem que aprender com essas lições. Então, é, é ficar de olho aberto. E no caso da, da, da gripe espanhola, né, não, realmente, primeiro há uma preocupação aí de fazer um controle, o comércio foi fechado, mas o pânico, o medo, com a quantidade de mortos que começaram a ter, porque quando os primeiros mortos apareceram na gripe espanhola, isso foi aí em 14 de outubro, 20 mil pessoas já tinham contraído a doença no Estado. Uhum. É, e as primeiras mortes aconteceram em Niterói, mas foi uhum. muito mais grave aqui no Rio. No dia 19 de outubro, eu já tenho uma ampliação aí de 70 mil casos registrados. Uhum. Então, olha como num curto período de tempo, cinco dias, eu aumentei exponencialmente a quantidade Nossa. de casos e também aumentei exponencialmente a quantidade de mortes. Então, uhum. é... é... Essas notícias fizeram com que a população se recolhesse em casa. Uhum. Naquela época, a gente vai ver o ministro da saúde, que não era o ministro da saúde, era tipo um diretor geral é, de saúde, que existia, não existisse ministério da saúde. Ele vai pedir demissão do cargo. Tipo, abandonou o bar, não uhum. tem condições para isso. Uhum. E é por isso que quem vai assumir a direção vai chamar o Carlos Chagas. Então, mais uma vez, a importância de, tipo, estou assumindo o cargo de diretor-geral de, de saúde, mas não sou médico, então vou chamar o um médico para encabeçar todas as ações que eu vou estar fazendo relativa ao combate a essa doença. E o Carlos Chagas, ele abre cinco hospitais de campanha e 27 postos de atendimento uhum. para poder fazer esse cuidado é, em relação à gripe espanhola. Uma coisa que a gente desconsidera hoje e então, naquela época existia. Então, o Chagas foi o um herói que salvou o dia. Ele, ele pegou é, o Chagas crise, foi um herói da guerra Espanhola. Ele pegou a crise, matou no peito e salvou o dia. Ele teve, teve essa capacidade Exatamente. de pegar o boi pelo chifre. O touro pelo chifre. Exatamente. É. Exatamente. Então, é, ele já tinha muitas experiências em relação a outros vírus e tudo. Na época, ele era o diretor da Fundação Oswaldo Cruz, do Instituto de Sorologia. É, hoje, a gente tem uma repetição histórica, porque o diretor desse, né, da Pio Cruz, ele é parente do Oswaldo Cruz, Nossa. só não me lembro se ele é neto ou bisneto, eu acho que é bisneto do Oswaldo Cruz. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas repetições históricas, desse determinismo histórico, porque há vários sinais. Outros é. sinais, fortes sinais. Parece que, parece que o, o roteiro é meio que reciclado, né? O, o roteiro dessas, dessas histórias... A galera que acredita numa história cíclica e mitológica tá, sempre tem essas teorias. É, eu, eu, assim, não sou, não sei se eu sou dessa galera, mas eu entendo assim o, o tempo como uma coisa circular, né? Até nessa é, ferramenta a, a gestão do tempo, quando você interpreta, observa ele como um processo circular, é, fica muito mais fácil, mais criativa a relação com o tempo, assim. E, e realmente, no caso do Rio de Janeiro, eu, eu acho que existe algo fenomenal que é, torna é, é, essa, essa investigação científica, assim, vamos dizer, sobre é, a, a física do tempo, né, em algo muito mais interessante, porque é, você vê que até hoje, como você estava dizendo, a repetição histórica é, acaba acontecendo por coisas que você não, né, não, não tem como explicar, que, bom... Naquela época, existia uma descrença sobre a vacina, porque vacina era uma novidade, era uma coisa que, né, que, que tinha é, acabado de se inventar pela medicina. E, e, enfim, é, a gente ainda vivia um mundo, pelo menos no Brasil, onde, onde o Estado não tinha nem ainda se separado há muito tempo da, da igreja. Então, né, a gente vivia ainda num mundo onde... onde é, o, o, o teológico influenciava essas questões de saúde pública, né? E igual se vê em alguns lugares gente falando que é, essas pragas são a punição de Deus pelo é, homossexualismo, pelo os maus comportamentos, não sei o quê. Mas aí hoje nesse momento a gente tá, tá assistindo um, um movimento anti vacina internacional e que tá tem se propagado é, muito muitas vezes entre intelectuais né então assim é, é um é um fenômeno ainda mais curioso porque a, a vacina já não é novidade há muito tempo há um há um certo ponto onde se é, se abriu uma, uma janela cognitiva, vamos dizer, para se duvidar desse tipo de, de é, inovação, né, desse tipo de tecnologia que já está mais que é, comprovada há séculos e, e, e novas teorias da conspiração de que junto com a vacina eles estão colocando algum tipo de coisa que vai, né, é, não sei se enfraquecer a população ou é, abrir para o controle mental, algo assim, mas é, no final realmente acaba que esse, essa história acaba se repetindo por coisas completamente diferentes. É. Mas o... o, o Cara, a, a cena, mas a, é, o Uma coisa é que eu acho que a gente tem... É, e aí a história não é cíclica. né Nesse sentido, para nós, historiadores, é por conta da, de pequenas diferenças. Vamos lá. No início do século XX, quando essas epidemias aconteceram, nós não, a religiosidade predominante, mesmo no Estado laico, era católica. Esse Estado, mesmo sendo laico, ele não era obrigado a fornecer para a gente um sistema único de saúde. Isso foram conquistas que foram sendo criadas depois. A gente tinha uma herança é, colonial mesmo, tá? já desde o período colonial, que quem era responsável pela saúde e pela educação das pessoas eram as ordens religiosas. Então eu vou ver as ordens religiosas católicos fazendo várias campanhas e ajudando também é, nesse combate de epidemias. Existem atribuições a verdadeiros milagres dentro do convento de Santo Antônio, no centro do Rio de Janeiro, porque o convento vira um grande hospital de campanha, é, e de 167 preis que vão se reunir ali e pessoas que vão trabalhar ali é, para ajudar é, principalmente na gripe espanhola você só tem quatro mortos e esses espaços também foram utilizados como local de atendimento em outras epidemias do império, como cólera, febre amarela e, e aí a questão mística tá, vitimando pouquíssimo esses religiosos numa época não se acreditava que a higiene Era a melhor solução Para evitar a disseminação Então uhum. o contato, o tratamento Era com a mão pura, sem luvas Sem nada, no máximo Só uma máscara Então isso poderia ser maior, melhor ou pior Em casos de determinadas epidemias Mas Opa Tivemos um corte aqui na fala da Priscila. Paralelo, com se fosse: ah, os estados estão se tornando laicos, esses assuntos não pertencem a gente, deixa outros tratar Então, existem algumas irmandades religiosas, desde aquele período que ainda existem, tem seus hospitais e estão fornecendo atendimento. Exemplo: né hospitais de Ordem Terceira, e, e por aí vai. É, nesse outro fenômeno religioso que a gente vê atualmente, desculpa, eu não consigo chamar as pessoas que fazem campanha contra a vacinação de intelectuais, é, porque não é possível que essa pessoa não, cons não consiga entender é, é, a linha de raciocínio de uma vacinação, de uma vacina. E essa justificativa de inserir coisas na gente para é, modificar o nosso corpo, ou sabe, chip, que vai chegar ali através do, da injeção, microchip, os caras devem estar muito mais preocupados com o Facebook deles do que com uma vacina, né? Uhum. É, a gente sabe, conta até de processos eleitorais anteriores, que há muito tempo todos os nossos dados, toda a nossa vida está sendo acompanhada. Tem filme da década de 90, do estado, cara, que aquele filme é de arrepiar, é, porque é? tudo está acontecendo hoje. Nossa, a nossa vida é mapeada o tempo inteiro através de câmeras de segurança, identificação facial. Então, desculpa, não precisa colocar um chip dentro da gente é, que vai custar uma fortuna dentro de uma vacina para estar tá acompanhando os nossos passos. Uhum. Você tem recursos muito mais baratos para isso é. na Big Data. É, e, e outra coisa, né? eu, eu vejo esse movimento anti-vacina muito mais em religiões neopentecostais. Então, essas religiões que buscam aí determinismo de punição e perdão, essas contradições, esses radicalismos, porque Deus quis, assim, uma predestinação onde nada que você faça possa mudar que está voltado para você, é... é a característica mais marcante da religiosidade hoje contra a vacinação. Então, a gente precisa tomar muito cuidado porque lá na Idade Média, a gente viu pessoas pagando indulgências para serem perdoados e irem para o céu no momento da sua morte. O quanto essas religiões neopentecostais estão ganhando dinheiro, vendendo álcool gel ungido, vassoura ungida, né? na fé e na ignorância das pessoas, e na minha opinião, deixar todos na ignorância é uma forma de né na crítica que a gente faz à Igreja Católica na Idade Média, era em países de língua vulgar, de origem saxônica, celta, os caras terem tudo em latim. Então, eu não estou entendendo o que eles estão falando. Uhum. Né? Eu estou só obedecendo e reproduzindo. O, o, o, o... E esse, na minha opinião, é o grande mérito de Ptero, Essa preocupação de ter a Bíblia na língua vulgar, do cara ter a livre interpretação da Bíblia. Mas, infelizmente, a gente vai ver outras determinações do protestantismo que no século XX vão ganhar aí o um agravamento muito maior. Eu não consigo entender como as pessoas seguem esses caras depois de um Jim Jones é, na década de 60 70, suicídios coletivos. E, e, e às vezes a impressão que eu tenho é essa, que esses caras, quando estão fazendo campanhas anti-vacina, quando estão na televisão é, falando que você pode sair sem problema, que isso é alarmismo contra o nosso governo, desculpa, estão matando 15 mil italianos porque não estão afim do nosso governo de hoje. Eu, eu acho é, é, muito perigoso, porque está levando as pessoas para uma ignorância que é ideal para a dominação. Está uhum. é, parece... seguindo dentro da lógica, é a, é a fé dentro da lógica capitalista. Parece algum tipo de esquizofrenia, né? uma coisa assim, é, uma, uma, uma sobreposição de, de crenças e, e, e distorções de, de informações que é, enfim cria cria é, relações cria é, posicionamentos completamente antagônicos diante de, de um fato né e agora nesse sentido então parece que a história não não está se repetindo o que, que você, que você é, avalia assim existem pequenas alterações. Vamos dizer que o protagonista do início do século XX é esse homem do governo que ainda não é tão exaltado assim, vamos parar para pensar que o Ministério da Saúde, né? Então, eu tenho, sim, uma força de saúde, mas que não é dada tanta importância, daí para frente é dada mais importância. E, no outro caso, eu tenho uma religiosidade católica predominante que está dando esse assistencialismo sem questionar qual é a melhor solução que o governo deve seguir ou não. E hoje, é, eu vejo um grupo religioso específico é, que está fazendo esse combate, que está fazendo, desculpa, esse disserviço. Né? Então, tipo, não entende, não sabe, não se mete. Dá o apoio, dá a consolação. Isso não é uma coisa é, de todas as religiões neopentecostais, são de algumas específicas e a gente não pode generalizar e culpar. Né? Eu conheço muitos evangélicos que estão pau da vida com essa questão porque é, não condiz com o que eles pensam né? não condiz é, com, com tudo, eles acreditam que Deus deu a razão pra gente para estar tá fazendo a transformação no mundo, então se tem um pré-determinismo cara uhum. o, o, o Carlos Chagas era o cara escolhido para fazer essa mudança e se ele já uhum. fez essa mudança, por que eu tô querendo mudar? sabe? Então uhum. são pessoas muito conscientes que é um de serviços essas campanhas Deus quer. Você pega a Covid-19 se Deus quer ou não. Se você foi escolhido ou não. Uhum. Então, isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. É... Mas a gente também não pode entrar nos desesperos. É uma praga divina. É agora os peixes estão vindo. É Deus querendo fazer o mundo ressurgir. O mundo tá em constante transição. Então, eu tenho atores que mudaram, personagens que mudaram. Eu tenho é, ambientes que vão se readaptar, né? a gente está vendo aí a questão do ar. Existem coisas, a industrialização no início do século XX não era como a industrialização de hoje, o acesso à informação não era como o acesso à informação de hoje. Então, tem, tem cenários muito específicos, bem diferentes, que não dá para a gente falar, não, isso é um, uma coisa cíclica. É, a gente está vendo a repetição da história. Eu brinco que tem coisas na história que realmente, o fato da gente ter empurrado ela para debaixo do tapete, ter varrido para debaixo do tapete, de tanto em tanto tempo, o um monte de sujeira cresce tanto que a gente tropeça nele. Então, opa, preciso resolver. Né? Vamos dar aquela limpada no tapete depois a gente continua guardando embaixo. É, mas é, é, eu, eu não acredito nessa questão de a história se repete. Até por conta desses fatores que eu estou falando contigo. É, eu tenho uma religiosidade católica, eu tenho uma estrutura de governo no início do século XX que eu não tenho hoje. Entendeu? Uhum. Então, sim, já tiveram mudanças, eu estou vendo outras consequências de outros processos que foram ocorrendo. São consequências semelhantes? Até são. Mas é aquilo, se eu não aprendi com meus erros do passado ou se esses erros do passado estão tão distantes que eu esqueci deles. Então, vamos deixando isso para lá, que vai acabar estourando, vai vir a bola de neve em algum momento. É, eu acho que a, a, a grande curiosidade desse momento histórico que a gente está vivendo é que é nessa cidade que foi a capital e, e que... É, foi a capital num período do, de um estado laico, né, onde é, é, teoricamente pelo menos passou-se a usar uma perspectiva cientificista, né, nas, nas questões de saúde pública. É, hoje, justamente agora, está vivendo uma administração de um na, no nível municipal, né, de, de um religioso, né, de um, um bispo. É um bispo ou um. Como é que o Crivella se nomeia? É, é... Qual, qual é o cargo dele? Ah, eu eu nem, nem sei te dizer, mas ele é bispo, eu acho. É, eu acho que é bispo, né? Eu não. Eu... É, esse é o tipo de coisa que eu não me prendo, porque para mim é informação inútil. É. Dentro da, da, do papel político, para ele, para mim, é informação rica. É, ele, ele, ele, é, um, ele é um prefeito, né? Ele. Para o pro, pro cidadão carioca, ele é isso. Agora, para os seguidores da igreja dele, né, ele além disso, ele, é, é, ele tem um cargo religioso. Ele é uma liderança religiosa é, de peso, né? É, e, e nesse outro sentido, a, a, as ordens religiosas elas não estão saindo em assistência é, dos. dos é, infectados, dos adoentados, pelo menos eu não tenho visto realmente é, nenhuma ordem religiosa se empenhando em tratar de quem está mal. Eu tenho visto eles se empenhando em é, é, clamar pela volta da normalidade, né? Apesar de, apesar de essa, essa volta não ser possível, porque as pessoas estão morrendo, porque, é, né? Então assim, nesse sentido Parece que, que a, a, a, a, o, o papel desse personagem social, né? os religiosos e, e as ordens religiosas, mudou bastante. Né? E ficou é, um tanto mais, mais com, complicado de, de compreender. Né? É, Parece-se que naquele tempo os, os é, religiosos eram um pouco mais esclarecidos e menos vamos dizer, é, supersticiosos do que esses de hoje. né? Pelo menos eles não negaram a, a, a questão de saúde pública e é, é, saíram, saíram, vamos dizer, ao seu enfrentamento, em vez de sair o enfrentamento do enfrentamento, né? Que, que é o que a gente está vendo hoje. Uhum. Então, realmente, isso é, é bastante preocupante, até porque a população e o Rio de Janeiro hoje já... já é, são uma, uma concentração humana urbana das maiores do mundo, né? Em algumas regiões do da megalópole do Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que esse é um, um, uma perspectiva onde realmente a, a gente está vendo uma, uma realidade nova. E eu acho que a maneira como essa epidemia vai vai é, se desenrolar ainda no Rio de Janeiro pode ter é um efeito no sentido político é bem bem impactante né a gente não vai saber tão cedo qual vai ser esse efeito mas é, a gente vai com certeza ver algum efeito porque são vidas em jogo né e nesse momento se, se esses religiosos é, vamos dizer fizerem a aposta errada é, a, a credibilidade de todas essas é, ordens ou congregações, etc., vai ser bastante questionada. O que, que você acha, Priscila? É, com certeza. Essa conta vai para alguém. Né? Então, é. Mas a gente também tem que tomar cuidado, porque é muito possível que isso não seja divulgado. Uhum. a gente já viu alguns países fazendo a divulgação é, em estados nos Estados Unidos e também cultos em países da Ásia é, que esses locais pregaram que não teria contaminação porque Deus estava uhum. é, ungindo a todos e eles se tornaram um grandes pontos de proliferação da doença uhum. é, né então essa divulgação pode acontecer, e... mas e aí? O pastor lá que fez a reunião morreu também. Quem que paga a conta? Né? Sim, sim. Eu não tenho nem quem processar. Então é, vai ter um paradigma aí religioso, que eu acredito que muitas pessoas podem se tornar mais radicais religiosamente por conta de acreditar num castigo divino e ser uma praga, algo apocalíptico, apocalíptico né? É, ou outras pessoas que vão chegar na total descrença e romper aí com a sua fé, romper aí com a sua religiosidade. Não digo tanto romper com a fé, mas romper com a religiosidade, porque vai, vai se perceber é uma pessoa de fé independente da religiosidade, não existe uma religiosidade perfeita. Eu, como é. historiadora, foi muito difícil manter a minha religiosidade depois que eu estudei sobre todas as religiões. Uhum. Mas aí é uma questão de fé, realmente, que eu acredito. Então eu sigo uma religiosidade especificamente, é, mas é a que menos tenta explicar tudo tão direitinho, Sim. entendeu? Então é, é, é que entende que muitas das dessas, dessas, dessas coisas que ocorrem são consequências das nossas próprias ações. Uhum. Então eu acho que pode vir até um grande paradigma religioso. É, eu eu Fico assim, com a impressão de que é, talvez a gente possa ver uma nova onda de, de laicidade né, na, na política é, se impondo pelo, pelo número de baixas mesmo que, que pode ser percebido disso e, dá, e dá, é, é uma mácula é, que, que é muito complicada para mesmo uma. uma uma organização religiosa, né, administrar esse tipo de conta de nós, nós fomos irresponsáveis e conduzimos o nosso, o nosso rebanho à morte, né, ao abismo, ou algo assim. Então, eu acho que, nesse sentido, é, a, a, esse processo que a gente está vendo possa, no final, repercutir dessa maneira esse desfecho histórico assim de novamente reforçar um, um, o valor de uma de uma sociedade construída em princípios laicos e é, administrada sob princípios é, da cientificidade né é, como como no final se eternizou o nome do, do Chagas e do Oswaldo Cruz por causa disso né e, e talvez agora é, a gente esteja assistindo aí é, um, um, uma, um segundo ciclo onde esse onde essa essa compreensão essa perspectiva é, da realidade vai se vai sair a vitoriosa né no sentido de é, proteção à vida né então eu eu tenho, tenho observado o caso do rio de janeiro assim com curiosidade por causa especialmente disso assim da do momento político que essa prefeitura está tá, tá, é, exercendo e, e o papel é, central nessa crise né assim o rio de janeiro na, nas mãos do, do, do prefeito Crivella passou por algumas das dos seus piores momentos é, recentes né e, e, e administrou algumas das piores crises né? recentemente, aí, desde, desde a da questão do, de, do fim da Olimpíada, todas as crises que, que aconteceram, né? intervenção militar no, no Estado. É, então, é, vamos falar um pouco agora sobre o, o aspecto é, do... Para a economia local, né? para a economia municipal, como, Priscila, que o, o, o, é, o empresário carioca, como que é, o, a iniciativa privada se desenvolveu ou, ou, ou se, se comportou durante esses momentos históricos aí? O que, que surgiu de iniciativas ou de soluções desse, desse tipo de... É, crise social, né? crise pública é, e como a iniciativa privada é, soube aproveitar historicamente isso e, e o, como poderia também aproveitar hoje, nesse momento de de de, é, de, de tanta, tanta, tanto caos né? seja no lado da economia, seja no lado da, da política, né? mas que ao mesmo tempo trazem oportunidades para quem está desenvolvendo tecnologias né eu acho que nunca houve tanta tecnologia ao, a, a, a, disponível para o estrategista de políticas públicas né no sentido como você falou o big data né o rastreamento de, de massas que você pode fazer você pode identificar que tá acontecendo uma aglomeração por exemplo é, de, de, de uma congregação religiosa está se reunindo é possível alguém em algum lugar por uma sala de, de controle tá vendo lá que opa tem muitos celulares ali concentrados num ponto o que, que isso quer dizer isso é um, né, um, é um, é, uma, é uma igreja se reunindo etc então é, a gente tem hoje um arsenal de, de tecnologias sofisticadas e, e, e esse momento, ele é um teste perfeito para essas inovações, né? Como que a sociedade carioca evoluiu e, e conseguiu é, gerar soluções para esses problemas e quais seriam as oportunidades que, que você está vendo nesse momento é, de, dessa, desse, dessa crise específica? específico? Olha, é tanto nas crises anteriores, quanto nessa crise específica, eu acho que pode acontecer um, um, uma ressignificação do mercado de engenharia civil e o mercado imobiliário. Uhum. Nas crises anteriores, a gente viu a expansão para os bairros da Zona Sul e até mesmo para alguns bairros da Zona Oeste, é, desculpa, Zona Norte, na busca de melhores áreas, né, de morar mais distante com os outros, diminuir essa aglomeração no centro da cidade. Dizia-se que ter casas né, no Leblon era melhor, porque é, podia-se fazer tratamentos respiratórios com a água do mar, banhos de mar, seriam muito bons para os tratamentos dessas doenças, ajudariam na imunidade, por isso essas pessoas foram, é, a gente vai ver o mercado imobiliário investindo em expansão de bons e construções de casas e edifícios para essa região da Zona Sul. Então, acredito que, é um, um, dentro da iniciativa privada, por mais que possa parecer uma contradição escolarizando nesse momento, é um mercado que pode se reinventar. E aí se reinventar também numa outra característica. O fenômeno que a gente está vendo aqui no Rio, já há algum tempinho, é a transformação de determinados edifícios é, de uso comercial para uso residencial. Uhum. Então, alguns hotéis estão sendo transformados em edifícios de co-living ou então em repúblicas, é o caso do Hotel Novo Mundo, né, que acabam fechando suas portas, a gente tem é, é, alguns outros hotéis que foram adaptados também para que as pessoas residissem lá, principalmente na cidade, a gente tem muito hotel que acontece isso, a pessoa mora no hotel, os aparte-hotéis surgindo com esses serviços, então a gente pode ver não só a questão de construção para uma determinada área, mais um processo de ressignificação daquela unidade imobiliária. Tá? É, é muito provável que muitos prédios comerciais voltem a ser residenciais. Eu já estava acompanhando o movimento para isso no centro do Rio. Uhum. É, alguns arquitetos e urbanistas já, já projetavam revitalização de cortiços para que fosse colocada toda a infraestrutura ali de qualidade, é, é, de salubridade e tudo, mas para que fossem grandes repúblicas de idosos. Por que aquilo? Se aquele idoso não sai para a área comum de manhã, vamos bater lá para ver o que está acontecendo, para ver se ele está doente, né? É, então seriam repúblicas de idosos. A gente vê esse fenômeno já acontecendo em algumas cidades da Paraíba e, e também do sul do país. Nessas né? grandes colônias de pessoas aposentadas, que as famílias se viram vidas, algumas foram para fora do Brasil para ter oportunidade de trabalho. Então, o mercado imobiliário vai se reinventar. As lojas que não se adequarem ao e-commerce e às entregas, é muito provável que elas fechem. Uhum. Então, esses casarões do centro do Rio voltarem a ser residenciais ou se transformarem em centros culturais, em ONGs, tendo um outro serviço que não seja essa venda direta, né? então, eu acredito que esse varejo vai ser alterado com certeza. As pessoas que se adaptarem ao serviço de entrega é e ao e-commerce, elas estão... Sim, eu preciso dessa tecnologia para estar sendo inserido. Eu tenho visto ações muito positivas do Sebrae. Uhum. Antigamente, eu, eu, eu tinha uma grande rejeição ao Sebrae porque eu achava que ele não alcançava de público e ele acabava repetindo mais do meio. Hoje em dia, eu tenho visto o Sebrae com uma atividade muito mais ampla conseguindo chegar a, a, aos menores comerciantes, conseguindo chegar ao MEI é, e trazendo assuntos pontuais, mas muito relevantes. E para quem está, para quem é uma, uma geração como a minha, né? ou uma geração anterior, que precisou se adaptar aos meios digitais, porque nasceu analógica, precisou se digitalizar, eu nasci analógica, né? o grande controle remoto da minha, na minha casa era eu porque se o pai queria canal vai lá porque sei lá uhum. canal, né uhum. Tinha. então é quem se adaptar a essas mudanças o Sebrae tem feito essas ações bem pontuais de fazer essas mudanças essas mudança, eu acredito que vá, vá à frente uhum. existe uma curva né de alterações de serviço foi colocado uma tabela dos serviços que vão estar mais prejudicados em decadência o alerta vermelho vinho está para o turismo e viagens, enquanto existem serviços que vão ter a extensão. Então, a parte de hospedagem, a parte de hospedagem, desculpa, de mercado, de hospitais, clínicas médicas, produção de materiais para esses atendimentos, está aí um processo de crescimento. E existem empresas que vão se estabilizar e algumas vão acabar se destacando dependendo de como elas vão se posicionar. As empresas de óleo e gás é um grande diferencial nisso. Porque elas podem sofrer uma decadência com a falta de circulação de pessoas, vendas de combustível, milhões de processos, como elas podem se reinventar produzindo é, é, produtos que vão atender um nicho em crescimento especificamente. Uhum. Então... É, existem potencialidades aí para vários âmbitos da iniciativa privada, mas é fato que todos vão precisar se reinventar e ver a vida de uma forma diferente daqui para frente. É, eu acho é, que você. E não... Eu acho que você foi é, muito precisa em, em tocar no ponto assim onde, que, onde realmente essa crise vai ter um impacto uh, irreversível, né? e onde talvez ele vai ser o maior impacto de todos, que é a questão imobiliária. E no Rio de Janeiro, quem sabe é uma das cidades onde essa esse impacto ou esse tipo de resposta, né, é historicamente ou além disso pela pelas condições que pela pelas é, as características que a cidade tem o setor imobiliário é, do Rio de Janeiro nunca está parado, né, Priscila? Ele ele está sempre reagindo Não. a algum tipo de transformação é, sistêmica, né? De, de a, a, um, a um jogo constante de dialética de forças que que acho que fazem com que é, sejam dos setores imobiliários mais dinâmicos, né? Mais criativos. Ele está sempre sendo é, atacado por um por algum tipo de crise ou de, de é, é, efeito macroeconômico, né? Então, assim, é, essa década toda o Rio de Janeiro esteve é, em construção, preparando para as Olimpíadas e, e Copa e etc. Agora, aí depois veio a Olimpíada e a Copa, aí vem a quebradeira do setor de turismo, porque é, se imaginava, né? Tinha essa expectativa e tal. Aí a gente vê todo aquele monte de casas que virou hostel. Virar, virar co-working ou virar casa de novo. Então, é, o setor imobiliário do Rio de Janeiro, ele, ele realmente nunca para e talvez seja mesmo o, o, a, a, a área do mercado que, que vai ser mais impactada e vai precisar é, se reinventar mais uma vez, né, para se, se adaptar a isso. Agora, uma coisa que, que eu acho ainda mais curiosa sobre isso é a respeito da, da urbanização para é, a senilidade, vamos dizer assim. É, eu acho que, que, que até aqui talvez a gente não tenha dado tanta atenção no sentido urbanístico, de política pública mesmo, para para a questão do direito do idoso, né, das, das populações mais é, idosas que é, até até pouco tempo não constituía uma um grupo social com peso suficiente para nortear uma política pública, né. E o Rio de Janeiro, por ser uma cidade do litoral com todo aquele espírito jovem e, e a natureza e tudo, realmente é uma cidade que a identidade, o espírito dela é jovem, né. E, e mesmo o idoso, às vezes, não, não se sente idoso, ele sente que é um jovem também, quer andar no calçadão, quer pegar sol, quer, quer interagir, né? Então, esse tipo de cultura que é, é, é uma coisa que a sociedade transpira aí no Rio de Janeiro, né? Essa, essa liberdade. É porque no Rio a gente mora na rua. É, mora na rua. Então, essa jovialidade é, é uma coisa que parece assim, realmente é uma capital dos jovens, é uma cidade dos jovens, não. Não, não, não tem que se discutir nesse sentido, porém alguns bairros, né, eu é, cansei de ouvir dizer por, muito antes de conhecer o Rio de Perto, que Copacabana só tem velho, né, essa, essa coisa assim, que Copacabana só tem velho, etc, e bom, não é verdade, não, não tem só velho, é, mas parece que Mas o Rio... é, é o bairro com a maior população idosa do Rio. Pois é. Ainda é o bairro com a maior é, então, eu vejo assim que num contexto como esse, é, parece que agora o Rio talvez seja obrigado a pensar na sua população idosa, nas condições de, de, né, de, de habitação que essa população tem né, e, e como que as, essas instalações estão oferecendo o mínimo de infraestrutura necessária para esse tipo de população. Eu, eu, eu tenho uma impressão, para mim, de que o coronavírus ele é uma uma doença que ataca especialmente as pessoas que têm dinheiro para andar de avião, para ir em lugares que têm ar-condicionado, que tem ar-condicionado no carro e que tem ar-condicionado em casa. Por quê? porque é, eu, eu, eu sou asmático desde criança eu tenho essa consciência de que o ar condicionado é perigoso para minha saúde de que ele pode provocar algum tipo de, de crise por causa de do processo alérgico né que que a asma tem isso como, como, como fundo né é, e e os ar condicionados eles são acho que uma colmeia para esse tipo de infecção né então é, e aí, nesses bairros nobres do Rio de Janeiro, é, o ar-condicionado é um item obrigatório, né? Assim, em algumas regiões do Rio de Janeiro, quer dizer, talvez em todo o Rio de Janeiro ele seja um item obrigatório, porque tem noites que você não consegue nem dormir sem, sem ar-condicionado, né? Mas ele é uma faca de dois legumes, né? Então, é, é um é um, um, um equipamento, né? Um, um é um recurso que você tem, que ele produz um conforto, mas produz também essa possibilidade de desconforto. Às vezes você dormiu com o ar ligado, não não se abrigou, aí no outro dia acorda com aquele com aquela alergia, aquela coisa, né? E, e aí eu penso assim, a população idosa em, em prédios de Copacabana, que às vezes são prédios quase históricos, né? Assim, a gente vê como que... É, existem arquiteturas fa é, fantásticas, né? fascinantes e históricas em toda, toda a região. Toda, toda a cidade do Rio de Janeiro né? tem. E, e dentro desses ambientes, né? existem instalações históricas, tem aquele prédios acarpetados, né? tem é, elevadores daqueles da, da, da, da, da porta de metal, de sanfona e como que é toda essa infraestrutura habitacional no sentido de é, refrigeração, né, de, de é, é, circulação de ar ali dentro, é, parece que a arquitetura predial ela ela é um dos elementos centrais, né, desse dessa questão da, da de você é, abrigar populações com uma saúde um pouco mais frágil eventualmente, oferecendo ainda algum tipo de conforto mínimo que, que é importante, porém é, sem que esse conforto seja seja um risco para essa, essas populações. Então, é, essencialmente a, a arquitetura predial é o o, o, o ponto central da, da, do debate aí. E novamente o setor é, da habitação vai ter que se readaptar a isso, né? vai ter que contemplar melhor como que essa estrutura é, vai abrigar, vai proteger o, esse tipo de, de população. E Rio de Janeiro, com uma população grande, mesmo não sendo uma cidade é, com população é, é, mais idosa, mas por ser uma população grande vai ter uma população é, grande de idosos, né? então parece que nesse momento o que o que está se revelando disso é que o, o mercado da habitação vai precisar às vezes pensar soluções específicas para esse público, né? ou considerar esse público já na, nas suas próximas é, empreitadas, né? Olha experiência aqui do, do de Copacabana, e que você está exaltando aí a questão da arquitetura, o idoso rico não vai sofrer, porque ele mora num prédio Art da na década de 40, que tem paredes muito grossas que conserva a temperatura do ambiente, é, as portas pantográficas abertas para ele é melhor para circulação do ar é, e ele vai estar tá mais próximo à beira do mar. Então a gente tem uma renovação desse ar com uma maior constância. Hum. E uh, muitos desses idosos que têm grana já investiram em reformas dos apartamentos, retirando carpete, tirando essa coisa toda. Mas o idoso que mora nos prédios que foram construídos em Copacabana nos anos 60, que são prédios mais altos, porém, sem uma boa circulação de ar, é, com paredes mais finas, onde o sol da tarde ali vai ferver o apartamento e ele vai ter necessidade ligar um condicionado são prédios mistos que têm uso comercial e residencial então muitas vezes ele mora hoje em um apartamento que no passado foi um escritório tem carpete ele não tem grana para retirar uhum. então realmente a covid é uma doença do rico é, o rico vai ter vai sobreviver ela com uma maior é, probabilidade e o pobre é que vai sofrer mais com isso é, vamos parar para pensar que nesses edifícios que são menores, mais povoados, mais populosos, que é muito comum em Copacabana, tá? tem muito edifício que é só kitnet, que é só quarto-sala. É, como são edifícios mais modernos, o elevador já é todo fechado de inox, então não tem uma renovação solar ali dentro, diferente das portas fotográficas. E como eles são mais altos, muitas vezes esses idosos moram em andares mais altos. Se eu tiver uma insuficiência respiratória, eu não consigo sair de casa ou entrar de volta para casa subindo pelas escadas, por exemplo, que é uma das coisas que já foram feitas como recomendação. Se tiverem várias pessoas no seu elevador, não entrem, suba por escada. Então, é, essa questão de idoso realmente vai depender da renda desse idoso. Infelizmente, o Covid-19 chegou aqui como essa, essa trazida pelos ricos, as, as primeiras pessoas a manifestarem elas estavam vindo da Itália, passaram férias na Itália, né? uhum. e infelizmente a gente está vendo uma percepção burra aos chineses, é uma xenofobia, né? ninguém está com xenofobia com os italianos, mas com os chineses, uhum. porque asiáticos, africanos, são sempre vistos como é, pessoas de segunda categoria, né? são invisíveis, e, e as pandemias que sempre assolaram eles, nunca tiveram é, a mesma visibilidade quando elas estão em esfera regional, só quando elas passam em esfera mundial, elas passam por visibilidade, mas quando é qualquer coisa na Europa, isso sim uma outra visibilidade. Então, a gente precisa tomar é, é, muito cuidado, porque em Copacabana tem essas duas realidades. Eu tenho muito idoso, sim, é o bairro que mais tem idoso no Rio de Janeiro, mas eu tenho um idoso que tem uma super condição e quem vai estar sofrendo mais é, no contato com ele vai, vão ser os cuidadores, que é um dos primeiros casos que a gente teve morte em Miguel Pereira, né? era uma cuidadora de uma idosa que tinha ido para a Itália, a idosa se curou e ela morreu. Ela então, foi a primeira vítima do Covid no Estado. Então, é, é a... a gente precisa pensar para analisar isso. E a gente tem esse outro idoso que mora numa condição péssima nesses prédios que a gente chama de verdadeiros puleiros, né? é, que são várias pessoas super heterogêneas, no, em níveis e classes sociais, que moram desde estudantes, desde a prostituta, desde se idoso. Então, é uma grande pluralidade, uma grande torre de babel, e que esse idoso vai estar muito mais exposto, exposto a essa condição de pegar essa doença e não se curar e não se cuidar. Uhum. É, então, é, ali realmente, eu acho que o mercado imobiliário vai ter que se adequar em todos os sentidos. Tanto quem trabalha com a construção civil, como quem também trabalha com é, alocação e venda de apartamentos né? Aí, uhum. de corretores. É possível que o preço venha a cair por conta da crise econômica gerada, mas a gente vai ver um maior número de lançamentos ou de, de contratos para retrofit nesse processo. Uhum. É, e, e isso pode vir a se tornar uma... uma vamos dizer, uma nova cultura ou uma, uma, uma, uma boa prática né? que, que, a, que o setor imobiliário pode eventualmente se instrumentalizar né? para é, competir nesse cenário, né? onde, como você falou, se os preços vão cair, né? eu vejo como que o setor imobiliário é, ele nunca está parado porque a especulação nunca para. Né? E, e, e o Rio de Janeiro, uma cidade que é, todo mundo quer seu lugar ao sol, né? não, não, não, é, não, não fica espaço vazio, né? igual a política, não existe vácuo no Rio de Janeiro. Não, é muito difícil. Pois é. Então... É, igual, é igual quando a gente está no metrô, se tirar o pé do lugar, não volta mais para o lugar. Não põe mais, é, se tirou, vai ter que ficar com uma perna só. Bom, é, então, é, você, você tem algum outro tipo de impressão, assim, que é o, o, outro, outra, outra grande oportunidade que, que, que essa crise está trazendo para algum outro setor, além do imobiliário, quem sabe o turismo, como você acho que já, já permeou por ele? mas existem oportunidades em outras áreas, além dessas, mais relativas à né, ao, ao, questão da é, ocupação do espaço né, e preparação do espaço para essas necessidades? Olha, é, é, é muito difícil especular né, essas possibilidades, uhum. é, mas talvez, eu acredito que quem trabalha com logística, né, com essa questão de... É, de readequação de espaço, também vai, vai ter um potencial crescimento aí. É, tanto para serviços de entrega, quanto é, armazenamento, distribuição. Então, o setor de logística é um, um setor interessante. É, e, e tem uma coisa que a gente cita pouco e a gente tem que parar para pensar agora. Com essa questão das entregas, e principalmente em relação à refeição, está se gerando muito mais lixo reciclado. Uhum. Então, é... nunca os catadores caçaram, cataram tanto. Mas também existe um outro fenômeno que é uma queda considerada no número de catadores na rua. Uhum. Sem contar que algumas cooperativas estão fechadas. Uhum. Porque boa parte desse grupo de pessoas que trabalham para eles são pessoas que estão em risco, principalmente idosos. Uhum. Mas quando eu penso que eu tenho uma população mais reclusa, que está gerando mais bicho eu preciso também ver essa logística, não só da distribuição do alimento, não só da entrega do que foi comprado nesse de maneira online, por aplicativo, mas também a logística do descarte daquilo que foi produzido a partir de, dessa nova realidade. Uhum. Então, eu acho que esse setor de logística, tanto da distribuição do macro, como alimentos para supermercado, combustíveis, quanto realmente vinculado ao descarte de todo esse lixo doméstico que está sendo produzido, são setores que devem ser levados em consideração. É, com certeza. É um é um serviço que agora a gente está vendo como muito mais essencial do que parecia antes. né? Ele ele realmente é um serviço que não, não entrega só conveniência, ele entrega um pouco de segurança, que não é só a segurança de você sair na rua e sofrer um assalto, né? mas é a segurança é num sentido sistêmico da, da coisa, né? de você simplesmente não se expor a nada, a riscos é, inconjecturáveis às vezes, mas é, com certeza, e a segurança numa cidade como o Rio de Janeiro é, um, é uma, uma questão obrigatória, né? você nunca para de pensar em segurança. Né? Mas eu, eu concordo com você que, que é, realmente o setor de serviços, no, tam, também por ser uma capital turística, é, o setor de serviços vai precisar é, estudar bastante esse, esse período aí para é, se, se, se re, reeducar né, para tudo que esse, esse cenário... É, apresentou de lição, né? eu acho que a questão de como é, servir o, as populações idosas diante de uma questão como essa, virou uma questão urgentíssima para o setor de serviços, né? de, de você ter práticas, é, boas práticas é, construídas para esse público, né? e eu acho também que você é, acertou na mosca em relação a... a necessidade de existir algum tipo de espaço urbano onde o idoso possa ter um algum tipo de refúgio ao mesmo tempo não não precisando sair do Rio de Janeiro né porque é uma opção que as famílias que têm mais condição acaba fazendo né de de subir a serra e tudo mais mas é, nem toda a família tem condição de é, fazer isso ou então tem rotinas que não pode estar tá é, acompanhando a vida do, do seu familiar. Né? Então, eu tenho visto como que ficou muito mais complexa a vida dessas famílias com, com o coronavírus. É, é, conseguir é, ter um cuidador capacitado para uma situação como essa. Né? Todos esses protocolos de, de segurança, né? de, de é, asepsia que precisam ser criados, administrados meio que no, no, no, no improviso né então eu acho que que são é, pontos é, oportunidades reais também né que, que isso vai trazer e, e talvez isso seja realmente um, uma oportunidade para quem está é, disponibilizando algum tipo de serviço de apoio a essas atividades assim seja para o catador como você estava falando mais cedo né? De, de, que é um, é um ator da logística urbana, né? Que, que é extremamente importante. Assim, Eu mais de uma vez vi filmes retratando a questão, por exemplo, do, do, da greve dos lixeiros em Nova York, que no último filme foi o do Coringa. Né? É, eu, eu tive em Nova York em 2010, e por coincidência, a cidade estava numa greve dos, dos lixeiros, uma das piores, e é, eu me assustei, porque em Nova York, se você não tem lixeiro recolhendo lixo, a, ele, o lixo logo fecha a rua. Literalmente, você começa a assistir uma montanha de lixo, onde tem sofá, televisão, é, estante. É, os, os nova-iorquinos têm muito dinheiro, jogam coisas que você não imagina que são lixo no lixo. E, e aí, de repente, a, a cidade está cheia de ratos. E, então, assim, esse personagem, né, do, do, o operador dessa logística do lixo e da, da alimentação, remédio, né, é, é, o operador dessa logística, ele acho que vai virar cada vez mais um, um personagem importante. Eu acho que tem oportunidades para a iniciativa privada aí, né, nessa, nesse tipo de operação logística. E também no serviço de apoio. Eu acho que o, o, o, o, o cuidador vai começar a ser, vai, vai começar a ser um, um novo Uber, um novo personagem essencial, assim, que, que vai ter que estar tá, é, cada vez mais é, conectado. Né? E as famílias vão precisar desse cara conectado também. Então... É, seriam possibilidades de oportunidades que, que essa crise está revelando, né? Agora, uma, uma lição que é. vê é que, seja o que for que, que aconteça, o Rio de Janeiro continua se, se é, regenerando, se reinventando, né? Porque a cada uma dessas crises que acontece realmente é o setor imobiliário da cidade que, que melhor consegue responder a, a, a essas transformações geográficas que a cidade vai vivendo e, e que acaba, no final, é, é, arquitetando as soluções que, que o urbanismo da cidade precisa para continuar existindo, né? porque é, é, é uma cidade que, que não não deixa vácuo. né? Então, assim, nenhuma crise consegue realmente afetar o Rio de Janeiro, porque qualquer... Qualquer espaço que se abre ali, ele já é, é ocupado de novo com uma fila de gente que parece que nunca para de vir do Brasil para ter seu lugar ao é, sol. Né? A, a gente é como o Fênix, a gente está sempre renascendo das cinzas, né? e, ou então da poeira das obras, da destruição, seja do bota abaixo do Pereira Passos, seja da destruição da criação do metrô, é, seja dessa expansão... É, é, e do Pó e da Dinamite para abrir túneis, a gente está sempre ressurgindo, né? é, mesmo com todas as crises políticas, mas como cidade a gente está sempre se transformando. É, o Rio é aquela cidade que você, em pleno verão, sai da praia aos 40 graus, pega teu carro e em meia hora está na floresta da Tijuca e tomando um banho de cachoeira pegando 26, 27 graus. Uhum. Então, é... é essa diversidade geográfica e espacial que nós temos, ela é um dos grandes motivos dessa reinvenção sempre. É. Que muitas vezes o homem domina né, e vence essa natureza, é claro que tem consequências. É, a gente deu uma expansão muito grande agora nas Olimpíadas e na Copa do Mundo para a Zona Oeste do Rio, que é considerada Miami, é, Carioca, Barra da Tijuca. Em contrapartida, esses novos condomínios que surgiram, todos tiveram que botar um gradil específico no seu entorno, nas ruas próximas, para que os jacarés não invadissem os prédios. Aham. Então, é, principalmente já no limite de Jacarepaguá. Afinal, Jacarepaguá é uma uhum. boa rasa dos jacarés. Uhum. Esses jacarés não gostaram muito dessa expansão imobiliária, não. Mas a gente está sempre se reinventando, a gente está sempre buscando um novo lugar ao sol e uh, por mais que tenha milhões de crises, milhões de lobo, é, é algo inimaginável, inconcebível o quanto Sérgio Cabral roubou do nosso Estado. E mesmo assim o Estado é, continua se reinventando, continua tendo recursos, continua é, é, atraindo aí, olhares, é, mesmo com toda essa imagem negativa. E isso muito tem de seu público. O Carioca ele tem uma cultura da informalidade, que a gente estava conversando antes de iniciar a gravação, que é o seu maior defeito, mas também a sua maior qualidade. Uhum. Uma vez um turista alemão, antes da Copa, veio me perguntar se eu achava que as coisas iriam correr bem na Copa, se ia dar certo. Eu perguntei para ele assim, você está me perguntando se vai dar certo ou você está me perguntando se vai estar tudo pronto? Ele falou, não é a mesma coisa? Eu Falei, na Alemanha é, aqui não. Uhum. Eu te garanto que não vai estar tudo pronto, mas eu uhum. te garanto que vai dar certo. Uhum. Porque a gente, no material humano, tenta compensar. Uhum. Então, com toda a descontração, brincadeira, é, é, então a gente fez a parada acontecer. Se tem uma coisa que a gente saiu de legado, de Copa do Mundo, de vida, é o carinho do brasileiro, é a gastronomia do brasileiro, é a simpatia do brasileiro, é a musicalidade do brasileiro, é o calor humano do brasileiro. É. Mas, infelizmente, teve muita corrupção, as coisas não ficaram prontas, mas não é o que as pessoas levam. O que elas levam é a lembrança desse calor humano que elas sentiram dos sabores e das experiências. E não foi a não construção de um velho tem de fortaleza que impactou na viagem dessa pessoa. Então, é, é só para que a gente entenda né, que isso é um mal, essa cultura de não se preocupar que vai dar certo, é, inclusive dos nossos próprios políticos, porque eles ganham dele, não se se o viaduto está em funcionamento ou não, mas essa nossa cultura da informalidade faz com que certos padrões sejam quebrados e quem chega aqui acaba tendo uma venda nos olhos dos problemas. Eu, eu fiquei assim, né, dos dois anos e meio que eu morei no Rio, eu levei como como é, conclusão de, de toda essa vivência que, que efetivamente assim o, o que a gente aprende de verdade no Rio de Janeiro é a natureza, a natureza das coisas. Né? A natureza da natureza ali, de você ter jacaré, uma cidade onde tem jacaré, onde tem macaco, é, onde você tem uma floresta urbana é, pujante, tudo isso, e a natureza das pessoas, a natureza humana também, que que se que se revela no Rio de Janeiro na suas na sua natureza mais mais é, visceral, né? Então a, a, a esses esses dois lados da, da natureza que se revelam e e por último um, um, uma naturalização dos ciclos da natureza assim porque com toda essa compressão de, de, de fatores que acontecem no Rio de Janeiro a gente vê como que a vida flui rápido assim nesse sentido é acontece uma tragédia morre montão de gente ali por ali e tal mas é assim que a vida é e rapidamente aquilo já tá se reformando se, se re, é, reconstituindo, regenerando e, e, é, e a vida vai passando. E eu acho que isso é, é uma coisa que, que por um, durante um tempo assombra a gente, né, causa um certo embrulho, assim, meu Deus, como é que né, aconteceu tudo isso aqui, agora a vida já está tudo normal parece que as pessoas não sentem a, a, a dor ou a tragédia né, nesses, nessas coisas, mas elas sentem e passa e... E a vida segue, né? Então, é, também é a natureza, né? A, a, como, como as coisas terminam, como as coisas morrem, e, e o morrer e o renascer delas, eu acho que no Rio de Janeiro é, é tudo muito acelerado, né? E, e, e assim, a gente vai testemunhando. Esse, Somos fãs! É, a gente vai testemunhando esse ciclo, num, num, é, passando numa alta velocidade e de um jeito que, que é chocante culturalmente para pessoas de qualquer outra cidade, porque lá elas não assistem a essa aceleração de partículas acontecendo nessa velocidade. assim. Mas eu morando no Rio de Janeiro, eu entendi que, na verdade, a Baía da Guanabara é isso. Ela é um grande acelerador, é, um, é um, como se fosse um redemoinho que vai sugando coisas do mundo todo, energia do mundo todo, gente do mundo todo, e muitas vezes essa gente tudo isso entra lá e cai no triturador às vezes a pessoa entra, é sugada para para morrer ali mas mas ao mesmo tempo essa energia esse esse, é, esse turbilhão ele está operacionalizando uma uma uma mistura um, um, uma coisa que que, é, que que é muito maior né é muito e é muito expressiva assim a, a, a, a, a, a, todo, todo a, a, o espectro de coisas que se visualiza assim, no Rio de Janeiro. Então, eu acho assim o Rio de Janeiro é uma, uma capital para qualquer cientista do mundo parar e, e contemplar né, e ver de verdade a, a, natureza, a natureza sob condições é, intensivas de temperatura e pressão, né, de todos os sentidos de temperatura e pressão, como que a gente pode observar as leis da natureza mais intensamente, né, de todas as naturezas, né, não só da natureza é, física, mas da natureza humana, da natureza da economia, da natureza é, da, dos negócios, é como que tudo, tudo, todas essas leis funcionam na sua máxima potência, né, e eu acho que é essa que é a a, a, a a, vamos dizer a substância que a gente consegue extrair aí analisando um pouco mais de um século de história dessa cidade como que a natureza humana é né e diante de uma epidemia como que ela de novo está sendo e e como que como que isso nos nos revela né nos ensina sobre nós mesmos né como nós somos diante de de situações complexas né então, é, é Priscila, mais, alguma, mais algum comentário? Mais alguma, é, é... Não, acho que a gente já abordou muita coisa hoje, muita coisa interessante, é, muito sobre o Rio né, e a sua realidade nesse momento, por esse enfrentamento, e todos esses impactos que já ocorreram aqui anteriormente. É, o Rio realmente, eu brinco que todas as teorias que já foram inventadas no mundo, sobre algo cabem aqui no Rio ah. mito do bom selvagem é... até no retorno é... que você imaginar determinismo histórico e você imagina a gente consegue aplicar que há ah, é... a questão religiosa como determinismo do povo ou então sabe porque é muito plural é muito plural e, e sempre tem esse destaque é, é, desses personagens. Né? Então, eu acredito que a gente conseguiu abordar muito, frutuar nessas questões todas da personagem carioca, dessas doenças, dessas grandes epidemias, como a gente vida, como é a questão da iniciativa privada, como é a questão do público, como é a questão do rico, do pobre, do grande, do pequeno. Então, eu acho que hoje a gente fechou é aí redondo essa boca. Bom, pessoal, então, esse foi o Bom Dia Jogada de hoje, quarta-feira, dia, dia 8 de abril. É, a gente volta na segunda-feira com a Priscila, é, a pauta a gente ainda não definiu, mas acompanha aqui a TV Jogada para é, acompanhar é, conversas com outros mentores, outras pessoas com, é, com experiências interessantes para a gente analisar esse período da quarentena. Tá, tá legal. Então, tchau, precisa, Priscila, muito obrigado. Nos vemos tchau, aqui. Tchau, até uma próxima.